Olá, meus amigos, da série Fraquezas do Homem, nós vamos falar sobre a fraqueza a falta de persistência, que refere-se à incapacidade de uma pessoa de persistir em seus esforços mesmo quando as coisas ficam difíceis ou quando a realização de um objetivo requer um esforço contínuo ao longo do tempo. Muitas pessoas desistem na primeira dificuldade, qualquer coisa já é um sinal para fugir, era eu. Né? Quando, eu tinha, quando eu era bem mais novo eu Era assim Começou a ficar complicado Eu ia buscar outra coisa Na verdade essa é uma característica dos inetipos 7 né? São as pessoas com mente de macaco Começou a ficar difícil Ele pula fora E não é aí. As pessoas que vencem São aquelas que persistem Persistem Persistem E persistem Depois Persistem Essa fraqueza é caracterizada pela falta de motivação, desistência fácil e pela falta de perseverança. Tá chovendo no molhado aí, mas é exatamente isso, né? Quando a pessoa perde o tesão, até num relacionamento que ela perde o tesão, vai abandonando o teu o casamento o casamento cai. Né? Então eu tenho que aprender a manter o tesão, manter o fogo, manter aquilo querendo aquilo de verdade. Então é, uma pessoa com essa fraqueza pode desistir facilmente de seus objetivos, ou de seus esforços, mesmo que esses objetivos sejam importantes para ela. Às vezes uma coisa é importante, mas ele está estressado, né? não quero mais que se dane, que se vire. pega para você aí. Isso pode levar a um sentimento de frustração e insatisfação com a vida, além de limitar a capacidade da pessoa de crescer e se desenvolver. Então ela vai reduzindo essa vontade, essa capacidade, e vai se tornando nada, vai se anulando. Vai se anulando, vai indo embora, vai cada vez se entregando e cada vez se sentindo menor, mais baixo, né? Então, é isso. Você tem que aprender a ter o tesão, manter essa firmeza em querer as coisas, em fazer com que aconteça. Isso é possível. Eu tenho um vídeo sobre isso. Nós ensinamos, né? É, você ter tesão sobre aquilo que você precisa fazer. Tem coisas que... o eu... Preciso fazer coisas que eu quero fazer e coisas que eu pago o preço para aprender a fazer ou fazer. Está cheio de gente que eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, mas não para. Eu preciso ler e não, é. não Entende? Então, assim, é, tem que ter um fogo aí, tem que ter um motivo para que isso aconteça, para que você consiga ser persistente. Tá? e essa superação a superação dessa fraqueza exige uma mudança fundamental na maneira como a pessoa aborda seus objetivos e esforços então é quem vai fazer você ter tesão vai fazer você persistir é o teu objetivo se aquilo for realmente importante para você ah, o cara tá se afogando lá ele se agarra em qualquer pedaço de tábua se agarra tá numa outra pessoa vão os dois, mas ele se agarra lá porque ele quer sobreviver. E você está tendo a persistência que você precisa ou desiste logo? O cara que desenvolveu a borracha do pneu, Goodyear, né, Rudger, já né, não lembro o nome dele lá. É, ele não vou não sei quantas tentativas. Ele descobriu por um acaso a borracha. O dia que ele derramou em cima de uma de uma né, um fogão a lenha lá, derramou lá a borracha e dela pegou a consistência que ele precisava. Thomas Alfa Edson, para inventar a lâmpada, 10 mil vezes, ou mil vezes que seja, né? Já ouvi tantas histórias, 10 mil, mil, mas não importa que seja mil vezes. Olha quanto tempo ele levou, quanto ele se esforçou lá. Qualquer coisa que foi desenvolvida boa no mundo foi feita através de muito esforço. Mas e você? Você quer construir uma nova vida para você? Você tem a persistência, né? Então, assim, ó, é, através da prática de autodisciplina, que já falei atrás também uma fraqueza do homem aí, do trabalho espiritual. Você ter paz de espírito e saber o que você quer, cara, estar de bem com você mesmo, com as outras pessoas, ajuda a pessoa a se conectar com uma fonte de motivação e propósito interior, o que permite que ela persista em seus esforços, mesmo diante das dificuldades. Cara, depois que eu comecei a realmente a místia, muitas vezes eu fui, mas me entregar lá parece que vem uma força. Ah, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje no feriado. Cara, e tesão assim, sabe? Para mim, pouco me importa. Está tão bom, tão gostoso. Tudo se torna prazeroso. Mesma coisa mais difícil, coisa mais ruim, ficam boas. Quando você começa a atingir seu equilíbrio. Né? Nós temos três centros de inteligência. Centro ativo, emocional e teórico. Mas não é só isso. Clareza de objetivos. Qual é o Qual é o teu objetivo de vida? O Epicteto, que foi lá, o professor do Nero, dizia assim, o que você quer ser? Como é que você quer se tornar? Como é que você se enxerga? Comece a agir já como se fosse. Comece a pagar o preço para se tornar aquilo que você quer. Se quer ficar rico, pague o preço de ficar rico. Comece a conversar com pessoas que têm riqueza, que prosperaram, e você vai saber se você vai dar conta daquilo ou não. Eles deram. Então, tudo tem um preço. Mas eu tenho que ter persistência. Você quer mudar a sua vida? Quer ter persistência? Beleza pura! <risos> Assista os meus vídeos ou venha fazer um curso comigo. Eu tenho curso EAD né, na internet, tenho ao vivo, tenho presencial. Todos eles vão te ajudar. Que na verdade não é meu, né? É um aprendizado que eu tive baseado em dois conhecimentos com mais de 5 mil anos. Se isso aqui foi bom para você, compartilhe, dá um like, faça perguntas, interaja! Para que você possa também evoluir. Siga-nos nas redes sociais. Ó, um beijo. A beijo. O meu objetivo é ensinar as pessoas a serem felizes. Beleza? E prósperas, né? E ter o um amor. <risos> Tchau. Um abraço. Fui.